O meu nome é Geana, eu sou uma das sócias da H.E.R., que é a Health Engineering, que é uma empresa que faz produtos para simulação e saúde. Nós somos especialistas em pesquisa e desenvolvimento. Como é que começou a H.E.R.? A H.E.R. Ela é formada pela Ana, que é a minha sócia, que é engenheira de produção, uma engenheira metida na área da saúde, e eu que sou enfermeira metida na área da engenharia. Uh, ocorre que em torno de 2012 eu comecei a coordenar o laboratório de, de, de enfermagem da URGS. E lá, a gente percebeu que existia uma, uma demanda de, de produtos de insumo para fazer a prática de preparo e diluição de medicamento em Frasco Esse laboratório que eu comecei a coordenar utilizava medicamentos vencidos, doados por instituições de saúde, que acabavam no fim terceirizando esse descarte para os laboratórios.